O projeto de avaliação de tecnologias de saúde no estado de São Paulo é, se destina a melhorar a assistência e produzir conhecimento a partir da assistência em todos os estabelecimentos de saúde do estado de São Paulo. Todos os servidores, é, quer públicos, quer privados, mas que tocam na população que vai buscar assistência à saúde, são nossos alvos não é, para a melhoria das medidas assistenciais. Os benefícios do projeto são múltiplos. Nossa linha de base essencial é modificar os cuidados para a saúde de maneira que eles tenham maior qualidade e isso tem sido mediante reconhecimento das ações assistenciais para que as pessoas se sintam que o seu grãozinho de areia faz a diferença na vida das pessoas. Mesmo com é, restrições financeiras, a gente pode encontrar soluções criativas e mostrar essas soluções. Momentos de reconhecimento promovem um novo fôlego, um novo estímulo para as pessoas irem mais longe, melhor, mais adiante. São várias equipes assistenciais na base. É neste reconhecimento que o prêmio pode fazer uma grande diferença